Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou novamente aqui no Terminal Urbano, onde eu vou poder falar com o Tiago e o seu Marcelo, que acompanha o filho dele, que na verdade é um busólogo. É, é uma coisa diferente, né? É uma pessoa que gosta de ônibus, né? É, boa tarde. Bom dia, né, seu Marcelo? Bom Pode dia. falar conosco um minuto aí, pelo Sim. portal SB Notícias? foi um prazer. Ah, há quanto tempo o senhor acompanha o filho do senhor em relação a essa de gostar de ônibus. Pode falar conosco? Desde um ano e meio de idade dele, né? É. ele saía de do domingo de manhã para dar uma volta pela, pela rua e ia iam ônibus passando, né? em americano. Ele ficava olhando os ônibus. Eu falei pra mãe dele, ele, ele gosta de de ônibus. Ele fica olhando os ônibus, deve gostar, né? É. Eles iam um dia andar de ônibus com ele. E a partir daquele momento, um domingo de manhã, todos os domingos, eu fazia meus irmãos de, ir de ônibus. E vou passando o tempo, ele foi tirando foto, gostando, tirando foto, e não gostava. Agora que começou a postar as fotos de ônibus. É. Mas ele pode falar melhor, é. né? Tiago, fala um pouco conosco também aí. Bom dia pra você em relação busólogo. O que, o que significa ser busólogo? Busólogos são é aquelas pessoas que Podem tirar de a máscara também para Tiram fotos de ônibus, também, que, pra... foto de ônibus que, postam, que curte o hobby, assim, não só tirar fotos, como ver ônibus também. Uhum. Isso andar, ver tudo, e sim é busólogo. Que é, a partir do momento que a pessoa gosta de ônibus já é já como é um. Aliás, há quanto tempo você gosta de ônibus? Olha, desde meus zoom, um, um o de idade já gosto. Eu tenho 14 anos e. Quase, quase 14 anos já gosto Aliás, e quantas fotos você já tem de ônibus? Ah, mais de mil fotos, já picando mais de mil fotos. Aliás, e o que, que fez você vir até Santa Bárbara do Oeste para ver esses ônibus? Inclusive, eu tava, minha mãe estava vendo no Facebook e apareceu a notícia do SB Notícias que tem novos ônibus rodando. Aí ele só falou pra mim, tá, beleza, mas não sabia o dia que ia começar a operar E isso apareceu pra mim também a notícia falando dos olhos, nem né? eu cliquei para ver Aí apareceu que a partir de hoje, dia 20, ia começar a operar Então eu falei, beleza, nós passamos na domingo de manhã, nós podemos vir aqui, e andar e tirar fotos Aliás, você é de que cidade? Americana de Americana De Americana, aliás, quando teve também a outra troca é. da frota você veio aqui também, quando era seu tran? Não, né? eu não estava acompanhando. Não estava acompanhando Aí vim mandar. É, mas mandar, mas muito depois... Aí tirou foto. Mas não foi, tipo assim, quando teve a droga, Foi muito tempo depois que viemos aqui. Tá. E aí, você como que fica? Fica na internet, vasculhando, procurando? Fica procurando, às vezes, tipo assim... Não tem nada pra fazer, eu entro nas páginas e fico vendo. Às vezes muitas notícias também, tipo de transporte que é uma página de homens que o Brasil inteiro, no, onde sim, entendeu? Então, tipo, é, qualquer momento que aparece lá, uma notícia, você vê, você lê, você, você, você fica assim, pesquisando foto, às vezes vê as próprias fotos de ônibus, e é assim que vai indo, o então, Zolo. É, os é. Aliás, você foi para São Paulo também, né, Eu fui Paulo, acompanhar? acompanhar <risos> o Banco Brasil Fest, que foi pelo Portal Zônio já mais de 180 anos, e lá no estado do, do, do Pacaim, lá na Praça Charles Miller. Foi um dia legal, assim, Foi muita boa, gente, muita gente, o, nossa, Brasil todo, o Brasil inteiro acompanhando a, a, a festa. Todo ano tem. não, não deu para ver os 180 ônibus, assim, era muito ônibus. 180, né? 180, 180 ônibus. Anos brincando. Entre eu, viagem de, é, que, E elo circular, as antigas, né? E aliás, você já deu uma voltinha nesse ônibus ah, novo aí? Agora. E qual a sensação que você teve aí? É confortável sim. Gostoso, emocionante. Emocionante? Ah, emocionante. ah, ah a população vai ter uma boa. Vai... Acho que vai gostar da nova frota que veio para. Comprou a. a cidade. Muito gostoso, muito é macio, gostoso. muito bom. Buzólogo. É isso aí. É isso? Né? Então você pode acompanhar conosco no portal SB Notícias esses detalhes, né? Aliás. Você pretende também dirigir qualquer dia um ônibus desse ah, para teste incêndio. ou não? Vontade tem. Vontade tem, mas não sei. O senhor como pai, né? o senhor acompanha o filho do senhor. Como o senhor vê isso? Porque onde ele vai, o senhor tem que levá-lo. Até porque é um jovem de 14 anos, né? É uma coisa que eu gosto. É prazeroso para mim, é gostoso acompanhar ele, fazer o gosto dele, né? O importante é fazer aquilo que você gosta. E aquilo que ele gosta, eu gosto de acompanhar também. Eu no junto com ele para ele tá bom. E o que ele gostar, eu estou gostando. E a coisa é gostosa na de ônibus. Você gostosa, é gostoso, é. você entra em é compromisso, é um passeio delicioso. Conhece lugares que você não conhece. Conhece lugares imagine. diferentes, né? Você vê, começa com é motorista, famoso, que é, é bom também, toca ideia, pega os é. com motoristas, né? É muito gostoso esse hobby é um hobby muito bom. Aliás, então vocês viram pelo portal SB Notícia é, também a é notícia? E e é, se soubemos quem veio Ah, que é? Inclusive é. vemos as fotos do SB é. Notícia, né, tirando o pátio. Viu, ela... assim, uhum. Ah, sim, sim. Tudo isso, né? Perfeito, um legal. obrigado. Um evento, um evento gostoso, né? muito legal. bom. Legal, busólogo, busólogo, né? É isso aí, busólogo. E aí, todos os seus amiguinhos sabem também que você é fanático por ônibus? não. É. E quando ele sabe, e fala, olha, vai ter ônibus de tal lugar, e aí, você vai ou ah, não chegou isso daí? Lugar, ainda não chegou, às vezes esse lugar é muito longe e então ainda não tem como se promover, que é o preço... É um hobby é que as pessoas é. ficam meio né, se admiradas, uh -huh. são todos que gostam, é, né? É, As pessoas ficam admiradas, né? O pessoal todos, sim. As pessoas ficam admiradas, É, por né? É, por Mas a coisa é coisa gostosa, faz bem para mente da gente. É. Aí. Obrigado viu, Obrigado. fica aqui o registro então, né, pelo seu Marcelo e o Thiago, que ele é, gosta de ônibus né, fusólogo né? E veio aqui andar nos ônibus hoje da Nova Via, fica aqui ó, pelo portal SB Notícias, o registro, mais uma história sendo contada em Santa Bárbara do Oeste